E aí jovens, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Motovlog Belém Aqui na Avenida Aliás, acho que é rua, não, acho que é rua, não é avenida Não, não sei qual é a diferença de rua para avenida Na Quintino, Boca e Uva Boca é essa aí Não sei porque é Quintino, Boca e Uva, nunca estudei sobre isso E agora eu vou até o centro da cidade, acabei de deixar minha mãe no trabalho e o trânsito hoje é sábado de manhã, então tá bem mais bem menos carregado do que nos dias normais hoje vida de bros a Twista ficou em casa mas acho que depois, mais tarde eu vou gravar um vídeo com a com a Twista de rodada de 40 aqui minha gente vou pegar um vacilando Oh pista bonita, Só aqui no horário normal assim, que eu normalmente passa por aqui, de segunda a sexta, isso aqui é tudo travado cara. E aqui a gente passa devagarzinho, agora que como é sábado aí já tem, a gente já exclui Parte da população que vai para as escolas, né? Que vai dar aula, essas coisas. Acho que tanto os alunos quanto também quem trabalha nas escolas. dá uma, uma aliviada. E aí isso já afoga mais parte do trânsito. Uma factor. Um inscrito meu vídeo para ver se eu conseguia fazer um vídeo em uma Yamaha YBR. Factor. Só que. Duas coisas, os test rides do, do canal quem faz a Santa Moto Vlog Belém. Eu, que eu, os que eu faço são é só excepcionalidades. O meu papel é mais fazer vlogs. Ela faz aí os. para que se aqui. Aí que faz as primeiras impressões. E a segunda questão é que eu não tenho. Nenhum conhecido próximo assim, tipo brother, que, que me cedesse uma moto dessas. Eu não, não, não conheço alguém que, que eu viesse e pegasse a Factor D pra fazer um, um test ride. Até porque eu não gosto muito de prestar a moto dos outros, galera. É só quem é bem. Bem camarada meu mesmo porque prestar o veículo dos outros é complicado, a gente sempre está sujeito ao risco de acontecer alguma coisa e e vir sobrar, explodir alguma coisa na mão da algum problema, explodir um problema na na mão da gente e depois ter que resolver de graça então eu prefiro sempre que eu posso andar mesmo na, nas minhas motos né, nas, nas motos da família que no caso é PCX, a Bros, a Twister, a PCX que, que é da Da mãe da minha namorada, né? Então é melhor do que pegar, ver um, um sei lá, um, conhecer um cara no, na faculdade, vai estar moto aí pra fazer dar um rolê e tal. Acho que a única vez que eu fiz isso foi pra fazer o especial de mil inscritos, quanto que eu quero. É muita gente fina o cara lá da, da, da rala, da Aero 8.3 que deu uma volta nela só que eu dei uma volta só pela... pela UFRA mesmo foi super tranquilo Vai ah, dar pro cara dá pro cara até entrar ali parou no canto até agora acho que ele quer pegar outra faixa Avenida Nazaré Belém do Pará 26 h 8.55 da manhã e faltam Apenas 162 dias para o Sírio de Nazaré. Olha só, Cidade das Mangueiras. Meu povo. A Cidade das Mangueiras é a Cidade dos Parabrisas Quebrados. Das mangueiras que caem dentro dos parabrisas. Dos carros estacionados embaixo das mangueiras. É cada manga... Esses dias agora que passaram, quase caiu uma manga na minha na cabeça, só que eu tava de moto de capacete, então não iria me atingir. ela passou três canos chegou a sentir atirando o fino. Olha o reboque do buzão aí. Amarelou o sinal. Aqui é um museu, um, pa, um zoológico da cidade. É museu e zoológico quem quiser... Agora tem um aquário, senão tem que vir aí pra ver os peixinhos. Pra ver se tem algo novo. É bacana se... A diferença do... Do, do zoológico aqui, mesmo que ele não seja grande. Mas ele... Tem muitas coisas da Amazônia, assim. Então quem é de fora pode pensar... Pô, mas se... Esse zoológico é pequeno e tal. Não tem muita coisa. Não tem um elefante, não tem um, um, um leão da vida, mas tem as coisas da Amazônia, cara, que são lindas demais. Os animais que vem na Amazônia É só espetáculo da natureza.